Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícia, tá aí a equipe da prefeitura fazendo aí o um trabalho né, de remoção da árvore que caiu no dia de ontem, São né, vários pontos da cidade que está assim, né, Nós vamos pra lá também ver, né, em relação a isso daí Mais detalhes, vocês podem passar conosco aí pelo portal SB Notícia Pelo zap também da Rádio Brasil Suas reivindicações, suas cobranças, seus elogios, né O portal SB Notícia está acompanhando aqui na manhã desta quarta-feira, né Tudo bom? mouse